Olá, pessoal! Mais um dia de teletrabalho aqui em quarentena, em distanciamento social. Mas a gente, por conta dos compromissos, tem que continuar fazendo algumas atividades na rua. Ontem eu e a deputada Arlete fomos no Palácio do Buriti para conversar com o governador do Distrito Federal. Fomos convidados para conversar. O primeiro ponto de pauta que a gente sentou com ele foi para repudiar o ofício circular que aumentou a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos do DF. Primeiro, o método. O ofício. O ofício não é um instrumento adequado para aumentar a alíquota de é, contribuição previdenciária. O instrumento é projeto de lei, porque isso precisa ser debatido com todos os servidores do Distrito Federal, com o Poder Legislativo. Essa é a regra, esse é o funcionamento. A Emenda Constitucional 103, do ano passado, mudou a forma de é, adaptação dos estados e municípios das regras previdenciárias federais. Então, é um equívoco que o governo fez e nosso mandato acha que não é momento de mexer nas alíquotas previdenciárias. E o segundo ponto de pauta foi sobre a flexibilização das atividades, do distanciamento social com a volta de uma série de atividades que não são essenciais. Nós demonstramos a nossa profunda preocupação. Achamos que o Distrito Federal não pode cair no discurso negacionista e anti-ciência e a gente precisa se preocupar com a vida das pessoas. Nós sentamos com o governador e falamos a nossa opinião, mostramos os dados que a gente acredita que são verdadeiros, tanto passados pela Organização Mundial da Saúde, como organizações também locais, do Distrito Federal e do país. O governador apresentou seus dados de flexibilização, falou que a flexibilização seria gradual, que a curva do Distrito Federal estaria achatada e que nós estaremos construindo uma série de leitos. Inclusive, ele anunciou que na próxima segunda-feira seria inaugurado 400 leitos de UTI no hospital de campanha no estádio Maré Garrincha. Então, essas informações que ele passou pra gente hoje ele estaria prestando as informações também para a justiça, para a juíza que suspendeu é, a, também a flexibilização do distanciamento social. Queria dizer para vocês que o nosso mandato acha que qualquer medida só pode ser tomada com base em dados científicos. A gente não pode mexer com a vida das pessoas e colocar a vida das pessoas em risco sem fazer uma análise que seja pautada em dados técnicos. Então essa foi a perspectiva que a gente levou para o governador e qualquer mexida que ele faça no distanciamento social, tem que ter como orienta a Organização Mundial da Saúde duas semanas de distância. Então acho que foi positivo o adiamento que ele fez por pressão do Ministério Público e da Justiça da flexibilização para o dia 18 de maio, porque a gente ganha um fôlego para ver a situação não só do Distrito Federal, mas do Brasil inteira, que me parece no país, apesar do DF estar numa situação controlada, porque as medidas elas foram bem antecipadas, no Brasil a gente está vivendo uma situação de agravamento né, de mais vidas sendo perdidas, de menos leitos de UTI disponíveis, de colapso em uma série de estados. E a gente apresentou também a nossa preocupação com o sistema prisional, que está vivendo um colapso, com muitas contaminações, centenas de contaminações, violações de direitos humanos, falta de material de higiene, falta de contato entre visitantes, internos dentro do sistema penitenciário. Também está em cheque a, a, o acompanhamento técnico da Defensoria e da Advocacia. Então a gente colocou também essas questões e o governador apresentou as medidas do governo. Foi uma reunião importante para a gente tomar conhecimento, fazer as nossas críticas, analisar os dados e continuar lutando para a nossa cidade permanecer numa lógica de cuidado com a vida das pessoas. Qualquer flexibilização só pode acontecer com base em dados técnicos. Nós não podemos voltar às aulas, nós não podemos voltar grandes aglomerações e o necessário nesse momento é que as pessoas fiquem em casa até que a gente tenha soluções sobre o coronavírus que sejam mais eficazes.